O Guru notou que a sua casa estava um pouco fria, aí ele foi até o sótão de sua casa, como de praxe, o sótão fica na parte de cima da casa, quando se trata de uma casa americana, principalmente uma casa americana grande. Aí quando ele foi trocar o filtro, a parte em que ele pisou, ou seja, uma parte de gesso, cedeu e aí o pulso liberado caiu da altura de 4 metros. Ele bateu com a cabeça. Ele foi levado às pressas no hospital, mas alguns dias depois ele não resistiu e veio a falecer.